Fala rapaziada, é o seguinte, agora eu vou testar aí um o novo, novo modo de jogo com um novo personagem Isso mesmo, com o EMZ ou AMZ, acho que é A né, a blogueirinha EMZ E é o seguinte, eu já consegui bastante é, ponto de poder pra deixar ela um pouco melhor Mas eu tenho uma caixona aqui de 14k que eu não abri Então vamos abrir essa 14k, essa caixona, vamos ver o que vai vir nela e ver se a gente consegue melhorar ainda mais ela Vamos lá, deixa eu ver aqui, tem bastante coisa que a gente ganhou 205 pontos de poder Vamos ver até quando a gente consegue melhorar ela aqui ó. Vamos melhorar ela aqui até o máximo que der Vamos indo aqui o máximo Chegamos ao nível 8, caramba Nível 8 Nível 8 ali, ó. deixamos ela no nível 8 Cadê ela aqui, pelo amor de Deus, tá aqui ó, nível 8 Um nível abaixo do, do máximo Aí com pontos de poder, então A gente vai testar ela aqui agora, e pra isso tô com meu brother Shadow, e aí Shadão E aí galera, beleza? Beleza mano, tranquilo? Aí sim, que... já jogou a atualização ainda não? Não, acabei de relaxar Então é agora, mano, vamos jogar agora, rapaziada Bom, vamos fazer isso daí agora com vocês Eu já tô gravando, então todo mundo que comentar Vai comentar, não, que compartilhar vai aparecer aqui embaixo Mandou estrela, vai aparecer aqui embaixo Inclusive, olha quem compartilhou O Brawl Stars compartilhou a live Muito obrigado aí, pessoal do Brawl Stars, valeu, mano Tamo junto, sempre dando aquele apoio absurdo pra gente É isso, Shadow, agora tem que representar Que até o Brawl Stars compartilhou a live, mano é, só bora Só bora, então? Eu vou com, com a nova personagem aí Você vai com... É, bom, beleza Vai com o Brockzão? É, porque ele tem o nova Star Party tá Boa Caramba, mano Não joguei ainda aqui no no ao vivo não, né? Só no, no modo desenvolvedor Qual que é a ideia? Qual que é a macete do bagulho? Vamos ficar de olho, ó Olha, mano Mas ela bate muito, hein? Ó Já vai bater ali, ó Nossa, mano Ô, oh, dá muito dano, mano Na moral, é. Dá muito dano, mano, porque... Nossa, essa daí é vesguinha, essa, essa Pipe. Só ficar de olho pra não tomar também, porque ela é vesga, mas não é louca, né? Vamos ver. É, uma só soja... já... Ai, eu preciso... Eu preciso viver, senão vai ficar ruim. Ai, mano... Meu Deus, meu Deus. Nós vamos morrer. Pega, pega, pega. Aê, boa. Ai, ai, ai, ai, ai. Tá doendo, tá doendo. vamos ficar de olho aqui, o que tá pegando. Boa. Nossa. Boa, mano Caraca, moleque Combate, mano Combate Vamos ganhar isso aqui, hein, Shedon. Ó, o cara tá aqui O cara tá aqui é um Ai, mano Tem que descer logo Porque ele vai me matar Ai, matou Matou Agora é, agora é tu, mano Meu Deus Dá uma segurada aí Vamos ver o que vai acontecer Ai Matar um Tem que matar um, pelo menos Boa Boa Aí você recupera a vida ó. Nossa Lindo, Shedão Você é louco, mano você vai nascer Vou nascer, vou nascer antes dele. Vamos ver, vamos ver. Nossa, agora é a hora, agora é hora de forçar. Ah, levamos! <risos> aí sim, Shadão. Primeiro jogo, ó. Primeiro jogo, primeira vitória já. O Shadão representou aí, ó. Você é louco, hein, moleque. Tá voando, tá voando. Muito tá bom, boa, gostei, hora. gostei também. Vamos no outro, agora, vamos no outro modo agora, pra, pra poder pegar a ficha também. Testar ela também em outro, em outro modo. Qual que você acha que dá pra ir aí? Acho que isso aqui dá bom nela, né? Bom, deixa eu ver. Bora, bora. Vamos testar. Bom, vamos lá, então. Mais uma vez agora. Agora tem uma MZ do outro lado também. Hein? Vamos lá. Ai, meu Deus. O cara que foi com a gente tem que acordar. Pelo menos ajudar a gente. Vamos lá. O mapa ficou bonitão de Halloween, mano. Só esperando aqui, ó. Boa. Ah, tomei. Tomei do, do meu da minha sósia ali. Vamos ver se dá bom. Vamos lá. Vamos pra cima. Peguei uh. ela. Descontei, descontei. Boa. Agora é só a gente avançar aqui, ó. Não deixar nem eles virem pra cá que ainda dá bom. Ó, estão vindo ali. Ó, pega aqui, pega aqui. Boa, já dei meu, meu dano. Ai, não bate na gente, não. Ai, bateu. Filha da mãe. Ai, Jess, desce, Jess, desce. Não. Jess não, Shelly. O cara tá lá, a minha máquina é tá perdida mesmo. Ah, boa. Caramba, quase. Nossa, eu pensei que ela ia perder ali pro... <risos> pra Anitta. Caraca. Segui com Peguei aqui a outra. Deixa eu ficar do lado da Xero, acho que ela vai morrer. Peguei aqui o... Nossa, boa! Ah, ganhamos. Boa, mano. Aí sim, hein. Boa, deixei o outro quase morto Cara, o poder dela tá muito forte O poder da MZ tá muito forte Olha isso, que dá de dano, cara, absurdo É, meio que caiu e morreu Você é louco, mano Caraca, ó, ó. Nossa, cê é Nossa. louco, mano Tá absurdo, tá absurdo, muito bom mesmo Conseguimos mais uma vitória Bora jogar agora em outro modo? Vamos lá, bora lá então Agora no futebral, mano Só bora, vamos lá no futebral Vamos ver o que vai dar agora, hein Nossa, olha como tá roubada Meu Deus, ela deixa o... Os caras tudo já no talo pra morrer, praticamente Vamos lá Boa Zagueirão, é goleiro, irmão Boa achei de um. Ah, ele pegou tudo de uma vez, mano Nossa, agora deu ruim Boa, o cara pelo menos mandou bem ali Boa Matamos, boa Oh, o mano joga bem, mano O mano chamado... <risos> vamos, vamos mortos, vamos Mortis Bora Mortis, fecha o gol aí que ele tá vindo Boa Lá, lá, Boa, mano! Caraca, Xadão representando. Você é louco, moleque! Bora lá, bora lá. Calma Nossa, ela deixa todo mundo lento, mano. Deixa, mano. Mano, é pesada Ó! Você é louco, moleque! Você é louco! Levou, levou. Vamos ver ali se dá para... Deixou lento. Boa Segurança Chuta, chuta, chuta Boa Vai pro meio, Shedão Nossa, você é louco, Shed Boa, moleque Fechou o jogo de uma forma top, hein Top demais, hein Bom, pra fechar aí, vamos num combate duplo E você, vai, só pra fechar chave de ouro É isso, voltamos agora com um combate duplo Pra fechar com chave de ouro, será que a gente ganha? Vamos ver, vamos ver. Mano, essa caixa que eu sempre tenho receio de pegar ela. Porque eu sempre acho que vai vir alguém do, do mato. É, no solo é mano. Difícil, né? No solo é embaçado. Ah, pegou eu, mano. Filha da mãe. Boa. Boa. Agora cuida daqui, ela é treta. Isso, eu morri antes, então eu nasço antes. Boa, boa, boa, boa. Só vaza, só vaza que eu pego ela. Eu peguei dois, Epson. Ah, filha da mãe, deixa eu, deixa eu sair daqui, senão eu vou perder. Nossa, ela ficou por um. Você pegou? Boa. Uhum. Caraca, moleque, tá jogando muito, mano. Você é louco, irmão. Porque eu preciso reposicionar pra poder pegar bem Vamos lá, vamos lá, agora sim E agora? Fica com quem? Nossa, mentira Desolvido. Filha da mãe Ai, tentei Matou, tentei apertar o meu Pra deixar ele lerdo, mas não deu Boa Ó, Cuidado com coisa aí, vai vir te pegar Nossa, agora ferrou Desce, desce, desce. Só tem nós e eles, então, tipo, dá pra saber onde eles estão. Fogo eu é que eles estão muito fortes, mano. Vem aqui pegar o robô. Pelo menos, tenta subir um pouco mais. Agora ferrou um pouquinho. Vou pegar ele aqui no canto. Nossa, agora deu ruim demais. Nossa, tô cercado. Olha lá, os dois. Aqui ah, um. impossível, impossível. Meu Deus do céu, mano. Bom, tá bom, tá tranquilo, foi bom Gostei aí da... das... Os testes com a EMZ E posso dizer que ela tá bem roubada, viu, mano Mas tá muito legal Bom, é isso, espero que vocês tenham curtido Aí se você curtiu, já deixa aquele likezão E se inscreve no canal, mano, ficou muito legal Curtir EMZ Agora é subir ela e deixar ela um poder estrela Então é isso, tamo junto, rapaziada uh! <risos>